Após o um mês do prefeito da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, Edinho Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores, decretar lockdown, o número de internados na UTI, Unidade de Terapia Intensiva da cidade, aumentou em... 37%. Em 21 de fevereiro, dia em que o lockdown entrou em vigor, o setor de terapia intensiva do hospital se encontrava com 62 leitos de UTI ocupados. No boletim do último domingo, 21 de março, o número de ocupação subiu para 85 leitos. À época, o prefeito Petista chegou a afirmar que a única solução para controlar o aumento crescente de pacientes em leitos de UTI na cidade era a instauração de mais um lockdown. O resultado, porém, foi o oposto. Segundo o boletim informativo de domingo 21 de março da cidade, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 se encontra em 89%. Em 21 de fevereiro, era de 98%. A mudança, porém, não ocorreu devido à redução da demanda, mas ao aumento da oferta. Fazendo uma estimativa, conforme os dados apresentados, ficaria assim: em 21 de fevereiro de 2020, havia 63 leitos de UTI contra 95 no último. No último domingo, 21 de março. Se esses 95 leitos já existissem no dia em que o lockdown foi decretado, a taxa de ocupação não seria de 98%, mas de 64%, bem menor, portanto, que a divulgada no último domingo, de 89%. Um outro dado importante que também aumentou foi o número de óbitos. Antes, o índice diário de mortes se encontrava em 1,5. Atualmente, a taxa se encontra em 3,8 óbitos diários. As informações são do Epoch Times.